Galerinha Beleza Bom, vamos aqui Dar um rolé Aleatório está agora aqui saindo da BR-324 Entrando na BA-093 Sentido Pojuca, né? Pojuca? Ou Ou Esplanada? Eu não sei não sei porque realmente eu não sei. Eu escolhi um lugar. Escolhi um lugar aqui. Camassari 14, Jazdável 23, Mata de São João 32. e a gente tá indo. Quando a gente cansar a gente volta. É isso aí. Primeiro quilômetro da BA 93. Maravilha. Que é esse carro? Hum, carro escondido? Hoje, hoje é a quarta-feira que foi decretado feriado. Ainda estamos na pandemia. Eu sei que a recomendação é de ficar em casa. É o correto. Bom, tô saindo, vou dar meu rolezinho, eu não tô indo vai ficar em aglomeração, multidão, eu só vou parar em pôr de gasolina, eu só quero rodar, somente rodar, somente isso, não vou parar em cidade, só descansar mesmo, mas não, não é fim turístico não, é só rodar mesmo, a moto tá parada há muito tempo, Quero esticar as pernas dela. Início da duplicação da BA zero nove três bairro Covel Entrada. A eu só passei uma vez por ela, quando eu fui pra Iambupe, bom, passei muito legal, eu opção com a, a Tracer, a 09 Trail, e o Mestre Júlio, Júlio do Motoclube BR324 Gente boa, Júlio acho que tá lá no Maranhão <risos> um abraço aí pros meus amigos Pode esquecer, né? E a galera que acompanha, né? Pichano, meu irmão, pichano furtado. Quase que eu chamo, mas Não, pichano tem família, deve estar. Tá... Deve estar tá de família hoje. vai rolar bem bem solitário mesmo. Eu gosto. Sem correr, ó. Lombada a 300 metros É uma característica dessa Essa BA, ela tem, tem lombada E tem faixa Então se você não vê. Ver... Vai te jogar com a cara porra. Como é que eu sei disso? Eu fui arremessado Ponte sobre o Rio Tanga. E cenário bonito. Ó. E de pedágio aqui, né? Não sabia. Não lembrava, na verdade É, tem sim, 2,40 para moto Bom, galera, vou dar uma pausa aqui por causa do pedágio e depois a gente volta, ok?